Sendo africanos, como é que vocês veem, e, e a vossa língua sendo a língua portuguesa, como é que vocês sentem quando um comediante português um, faz humor uh, com pessoas angolanas, cabo-verdianas, etc, etc, usando estereótipos? Já trabalhei nas obras, então os patrões diziam eu prefiro os ninenses porque vocês trabalham bem, pois somos burro de carga, riste pelo ridículo que é, pois é que o teu cérebro ativa os sinais e tu percebes isso era ofensivo. Agora, ouvires essa piada e momentaneamente dele, e ouvires outra vez e rir te dele, já... Já, já és pobre, mas... Já há algum um problema. E o pior é repetires a mesma piada, mesmo que tenhas pensado nela. A forma de construir humor para que não seja... para que seja educativa. Por exemplo, eu dou o exemplo de um humorista que eu adoro, George Carlin. Sim, claro. Tu lês muitos livros de etnolo etnologia, antropologia e não sei quantas, que falam sobre a Guiné-Bissau, o Angola, e é sempre os outros, ver os outros. Qualquer universidade tem estudos africanos, onde um monte de europeus vão estudar africanos. Eu tentei fazer o oposto. Oh, vejam esta sociedade ao espelho que discrimina duplamente as pessoas. Eu não concordo, pessoalmente, que ele tenha sido expulso, que ele tenha sido silenciado, no caso, a, apenas por mencionar o tópico. Mencionares que isso existe, que eu quero que seja discriminatório, que quer que seja fator negativo na sociedade, existe. Quanto a mim, não deve ser motivo de silenciamento. Só se tu promover. -se. Eu escrevi um texto uma vez sobre mamas. Quando me pus na, na, na pele de um gajo super idiota, arrogante e só das besteiras. As minhas amigas, a quem li primeiro o primeiro texto, acharam divertido e riram-se para caramba. Eu fui fazer o poema em público, todo mundo estava a rir, se uma gaja levantou-se, isto é muito ofensivo. Eu nunca mais voltei a ler o texto. Porque há a possibilidade de uma porcentagem pequena de pessoas te interpretar mal, tu resolves autossilenciar-te. Sim, aquela piada... Eu tenho muitos outros temas sobre os quais posso falar. Uhum. então eu e prefiro quando, para... e quando, e quando não houver temas isso demonstra aspectos negativo pelo menos que um negro africano enfrenta na Europa okay. isso isso isso é, isso é positivo tu tu vais ler e rir mas refletir isso que eu acho que isso mas, que é fundamental... Mas, o que o Marinho está a dizer, se ele apresentar aquele texto e eu o achar ofensivo de alguma maneira, então ele não tem legitimidade para utilizar mais. Porque se a pessoa não fizer essa construção inteligente que tu estás a dizer, ou desconstruir certas coisas e só a mandar aquela piada fácil, tu estás aberto ao riso e uhum. estás num estado mental diferente, também merdas entram. Apanhei o táxi, e o gajo estava super. e Disse-me, por hoje trabalhei como um preto. Todas as nações do mundo foram a mesma coisa. É um gajo que tinha muita força, bateu no vizinho e disse: Agora a tua casa manda eu também. E bateu no outro vizinho e depois, de repente, era um país todo. Ele disse assim: Sobrinho, fica desconfiado quando os tugas te mandam ficar em casa e te dizem para não sair. Porque, de repente, quando te mandam sair, já nem a tua casa te pertence. Foi o que fizeram na Guiné. O PCP foi fundado numa caverna ali em Foscoa <risos> quando houve um, um. pouco depois da invenção da foice e do martelo. Que são os símbolos <risos> <risos> do um gajo que <risos> Estou a gravar? Ah, tá. Bate mais força também, caralho. É, uma, é da manhã, estás aí a bater palmas. A acordar a miúda lá de cima. Relaxa, meu. Só estamos. Relaxa, pois temos aí o bacana ter à de porta. Estamos de volta com Marinho, Sérgio, os nossos cúmplices que vieram de muito longe para nos aturar horas e horas e horas e com os, quais, com os quais estávamos a ter uma conversa interessantíssima que tivemos que interromper há pouco. Ah, eu vim de Lisboa. Lisboa é longíssimo. <risos> Culturalmente, Lisboa está mais distante de Gondomar do que provavelmente Bissau. Se tu dizes. Às vezes uma pessoa que gosta de fazer coisas estúpidas. Sinto-me Joana Miranda agora. Bem, nós, nós estávamos a falar... O <risos> que está é a acontecer aqui hoje, <risos> <na risos> Porra. foda se minha Nossa Senhora. <risos> mas vamos começar. Como é que vocês, ou seja, como é que uh, vocês não são portugueses e sendo africanos, como é que vocês veem, e, e a vossa língua sendo a língua portuguesa, como é que vocês se sentem, não sei se já viram, mas como é que vocês se sentem quando um comediante português uh, faz humor uh, com pessoas angolanas, cabo-verdianas, etc, etc, usando estereótipos? negativos, porque os positivos são fixos, mas os negativos para arranjar a piada fácil. Será que existem estereótipos positivos? Se calhar, sim. Já é, é Aquela ideia de... Ah, o Guinness é... lá como se diz isso. Oh, não sei, mas acho que os estereótipos são sempre negativos. Sempre? Sim. Yeah. Hmm eu acho que é exemplo, eu pode pôr dar exemplos positivos quer dizer um exemplo, por exemplo, exemplo. exemplo um, dizer que o povo português é um povo hospitaleiro é um estereótipo. eu não sou hospitaleiro quer dizer, sou... mas é um estereótipo Estás a ver? é um bom estereótipo, o estereótipo fixe de ser é tipo uma característica que um, os franceses descobriram que os portugueses tinham porque nós íamos, imigramos para lá há muitos anos então, e quando vê... desculpa é uma, uma coisa que os turistas quando vêm para Portugal sentem que o povo português é um povo hospitaleiro e obviamente estamos a generalizar isso é um estereótipo, isso é um estereótipo positivo o estereótipo negativo. É dizer que, sei lá. Mais, mais, mais. positivo. Mais que o povo português é um povo trabalhador, por exemplo. Os franceses têm é isso. isso é os super negativo. Não é? Um, caramba. Povo tra... É como vou pôr oh, vou... o povo, uh, povo guineense é muito trabalhador uh, e já trabalhei nas obras. Então os patrões diziam: Eu prefiro os porque vocês. Trabalham bem, pois somos burro de carga. tipo... Não estou falando falar nesse aspecto. Não, pô. mas é isso, Somos um povo trabalhador, eu entendo. Mas para mim, que eu vejo o trabalho como uma merda, como uma forma de exploração e que nós adoramos porque somos nós que compramos a própria corda para pôr o pescoço, ainda compramos o caixão e pagamos as exéquias e toda a merda. E ficamos contentes, eu tenho um trabalho. Mas por exemplo, se tu tiveres. Com um ucraniano e outras pessoas que precisam de um trabalho Tipo um português, um português está uhum. na França E há um patrão que tem que escolher cinco pessoas Se calhar vai escolher o português Porque sabe em antemão que aquela pessoa é trabalhadora Essa Então é a está a ajudar a pessoa Não não é só do, do sabe que ele é trabalhador Porque há é uma ideia do É mais explorável Mano, isso, pá, O estereótipo tem sempre consequência perversa Queres ver? Uhum. Os africanos têm pila grande é positivo, não é? é não, certo. isso não é. Já estávamos de... aqui sobre pois isso. Pois não, eles podem falar à vontade disso. Porque teoricamente é positivo. E até essa cena de ser hospitaleiro, tu disseste por acaso sou hospitaleiro, mas um português que não seja hospitaleiro pode sofrer a perversidade da generalização que carca sobre mas ele. Mas é um estereótipo que. O estereótipo é... não é positivo. Pode ser visto como positivo ou negativo, mas, mas pode sim. ter sempre consequência perversa. É, -se perversa é isso. Sim. Não, porque sempre, nós sempre lemos outras pessoas, na verdade, não conseguimos escapar disso. Mas geralmente, tu não vais fazer piada com português hospitaleiro? Uhum. Podes, sim, bro. Podes, imagina, o português pode não fazer isso. Mas um, um, um humorista brasileiro, um humorista angolano, pode perceber perfeitamente fazer isso. E fazem, aliás, podem fazer e fazem, bro, a ver? E acho bem, e eu rimo. Uhum. Um, porque é uma coisa que não me. Que não que não me toca em nada, estás a ver? mas se calhar se fizesse uma piada sobre o português ser preguiçoso, fazem, os brasileiros fazem sempre os portugueses por serem exemplo, burros, os... por, por exemplo ex... isso, yeah. não, mas assim, a cena verdade é que tipo os portugueses todos uh, adoram uma puta e gastam dinheiro no vinho verde, uhum. tipo isso, yeah. exatamente isso. Que somos... Sim, é. eu não fiquei nada ofendido com isso também, eu, também não, porque <risos> eu adoro vinho vir <risos> mas eu acho Pô, que, o o que o vinho branco é mais não, mas é isso, imagina até que ponto, é que oh, imagina isto, estamos num grupo de 100 pessoas e alguém diz, faz uma piada uh, sobre o português sobre, sobre a mulher portuguesa ter bigode, que é uma coisa estúpida de se dizer mas há muita gente que diz isso, não é? ah. certo? e nesse grupo estão 70 mulheres e 50 mulheres riem-se e as outras 20 ficam, não, não acham piada e aí, é que estamos, aí estamos a meter um, a maior parte a se rir então, o objetivo foi feito mas que eu é tipo? acho que tem muitas coisas que podem fazer piadas, hum. mas que na verdade não são coisas positivas por exemplo eu posso rir quando uma pessoa está a discriminar um português, mas isso não significa que é uma coisa positiva sim, sim concordo sim. concordo então, é a mesma coisa dizer que os portugueses são preguiçosos posso Posso rir, mas nenhuma coisa positiva. Sim, mas o humor, que é isso, é até tipo, é tu, no final, vais estar a rir de uma coisa, estás a ver? E depois podes te sentir mal. Porque eu já me ri de coisas, depois sentir Tipo, nunca me senti mal. Acho que é foda-se isto. É demasiado para eu me dar a rir, mas ri-me. Mas é só isso, é tipo, estás-te a rir só. Tipo, na tua cabeça é que ele faz sentido, mas na realidade, obviamente, que tu não vais passar uma piada sobre pela estás a ver? Tu podes te rir, se tiveres. Esse... Ou seja, se, conce... se aceitares esse... esse tipo de humor. Mas não é porque tu estás a rir de uma coisa que vais ser apologista dessa coisa. Então, já, já, já temos um exemplo claro, ou bem, na sua premissa e o seu argumento, eu acho que é paradoxal. Por exemplo, pode ser uma coisa positiva porque só parece uma piada, mas que na verdade é uma coisa negativa. Então, automaticamente, eu posso rir de uma coisa, mas que é extremamente negativa. Sim. viu então, Eu acho que isso não tem nada a ver com... Com uma coisa positiva, viu. Por exemplo, quando estamos a falar de, de, de, de violência, eu posso ficar passivo a um determinado. a uma determinada violência, viu? Mas esta aqui é violência, viu? Eu posso rir, mas é violência, não é, não é positivo, só porque é, causou piada. Mas e. e, e, e eu, eu... Humo... Desculpa. O humor é um tanto irreflexivo, muitas vezes. Por exemplo, uma pessoa bate com a cabeça na parede e tu riste primeiro antes de sentir pena dela. É irreflexivo. E tu ouves muitas vezes uma piada que. Porque o humor funciona pelo ridículo. Ouves uma piada que primeiro é ridículo, depois é ofensivo. Riste pelo ridículo que é, depois é que o teu cérebro ativa os sinais e tu percebes isso era ofensivo. Agora ouvires essa piada, e rir momentaneamente dele e ouvires outra vez, e rir dele já já já é próprio. Mas... Já há algum um problema e o pior é repetires a mesma piada mesmo que tenhas pensado nela e percebes. Mas e quando e quando e quando já passas para o outro nível hum. mais acima que é quando tu estás a fazer humor com as coisas raciais, a homofobia, etc, etc. E, no final, aquilo está a fazer uma crítica à sociedade e não está só a dar a piada fácil, a graça fácil. Sim, mas a forma de construir isso que não é... Uh, como é que se diz? a forma de construir humor para que não seja... para que seja educativa. Por exemplo, eu dou o exemplo de um humorista que eu adoro, George Carlin. Sim. Sim. O gajo é brilhante. O gajo faz críticas sociais muito sérias e não é ofensivo, meu. Ele dá lições e, e, e fala das coisas. Sim, mas não é ofensivo para ti, percebes? Que, imagina, tu, consegue, tu, estás, tu gostas desse gajo, adoras esse gajo, acredito eu, então tu estás a ver aquilo e tu estás a perceber perfeitamente o que aquela pessoa quer fazer. Há muita gente que não acha muita piada ao Jorge mas não, podemos, não Porque ele é o pai do, é um dos pais do humor negro, não é? O gajo é, é genial nesse aspecto. Sim, mas Isso o... Isso é verdade, o... Mas, o... mas não podemos ter toda a pessoa no mesmo lado. Claro, claro que não. Eu escrevo uma série chamada Um Etnólogo um... um etnolo... um etnolo... um Guinense, Guine. na Europa. Onde estereotipo português. Mostra. Eu vou, eu vou ler uma parte desse humor eu estereotipado. <risos> <Eu> vou... <risos> <risos> A ideia do... Por exemplo, tu lês muitos livros de etnologia, antropologia e não sei quantas, que falam sobre a Guiné-Bissau, o Angola, e tem sempre aquela forma muito basicamente linear de ver. E é sempre os outros, ver os outros. Então, vamos falar, aqui vai qualquer universidade tem estudos africanos, onde um monte de europeus vão estudar africanos. Eu tentei fazer o oposto posso só dar este exemplo que, que para muita gente foi ofensivo e para mim foi uma crítica brilhante já falámos aqui logo no, nos, nos primeiros podcasts que fizemos, que foi um, um, um, um, um comediante, foi a uma faculdade Estava a contar um beat, né? E na numa, numa parte de um beat, ele que foi, foi interrompido, que entraram as diretoras da faculdade para cancelar o espetáculo, e ele disse o seguinte, disse que, a primeira, e o gajo, o gajo é indiano, ele disse a primeira vez que, que descobri que ser homossexual não era uma opção foi quando o meu vizinho da frente, que era negro, também era gay. Ou seja, ele está a dizer que é, é fodido, estás a ver? Hoje em dia, tu, ser negro, infelizmente, é fodido, estás a ver? E seres gay, ainda continua a ser complicado, ou seja, quem é que é a pessoa que vai escolher ser as duas coisas, estás a perceber? Ou seja, foi uma crítica Sim. As pessoas ficaram ofendidas, mas que na realidade o gajo estava a criticar o status quo da sociedade, estava a dizer: Não, isto realmente é uma dificuldade. Então, tipo, como é que ficamos? É ofensivo, não é ofensivo? Estás a pessoa que eu estou a dizer? Tipo, bro, ele está a fazer uma crítica à sociedade com humor que houve gente ah, que não gostou, ele é discriminando uma... não, mas ele não discrimina graça, necessariamente. Ou... Ele, ele, ele aí faz o, aquele é, é, é subversivo em si, né? é, é, é, é quase descritivo, na verdade.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 Não, uh, não sei se eu estou percebendo bem, mas okay. uh, que, na verdade, podemos, uh, como é que eu posso dizer, dar exemplo de certas coisas. Esse exemplo pode criar também uma outra situação. Hum. Por exemplo, eu estou tentando resolver um problema e criando um outro tipo de problema. Ok. Enfim, então, uh, eu acho que, Falando de, de, de identificação dos negros como oprimidos, que, na verdade, estamos a, a, a falar a verdade, o que está... Uh, como que eu posso dizer? O que acontece. Uhum. Mas nós não podemos também usar, uh, pelo facto disso estar acontecendo, usando isso para alcançar umas outras coisas. Para alcançar. Sim. Quer Ali, caso? Por, exemplo, por exemplo, eu posso ter um objetivo. Uhum mas eu tenho que usar os negros quer dizer que são de racismo para alcançar qualquer que seja coisa Sim, neste caso foi neste caso foi a piada né foi o riso das pessoas que estavam a ver aquilo Sim, estou a perceber que estás a dizer Mas a cena, por exemplo, imagina um gajo heterossexual assim, né? Sim, desculpa, desculpa. Deixa. Um gajo a fazer piada com, com homossexuais Tu perguntas porque Porquê? Porquê? Porquê há um... muito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 Todo mundo estava a rir, se uma gaja levantou, se Isto é muito ofensivo. Nunca mais voltei a ler o texto. Mas porque tu, peraí, tu nunca mais leste, voltaste a ler o texto porque, por causa da crítica negativa ou porque. Percebeste... Não, porque eu percebi que é, é por criar sempre um mal-entendido. Do meu ponto de vista, o texto é, tem graça e é crítica a, a Como é que eu posso dizer? ao machismo. O, o texto é sobre o. Um gajo idiota, então, mas tu é idiota. Que, tu queres criticar o machismo, a maior parte das pessoas, e mulheres inclusive, entende que tu estás a criticar o machismo, mas porque há a possibilidade de uma percentagem pequena de pessoas te interpretar mal, tu resolves autossilenciar-te. Sim, aquela piada, não, eu tenho muitos outros temas sobre os quais posso falar. Uhum. Ah, então, não. eu quando, prefiro e quando, falar. E quando não houver temas, não concordo muito com isso. Não, problema. não, uh, sim, mas é uma escolha, pessoal. Sim, não é isso, mas mas tipo, eu acho que. Eu prefiro, porque... Mas tu, mas tu achas que... Desculpa, deixa, deixa, só quero perceber o que eu, É tu disseste que é uma escolha pessoal. Tu exigirias ou acharias que outra pessoa que estivesse na mesma posição... Imagina que o texto não era escrito por ti. Uhum. O texto era escrito por um, por um outro homem qualquer. Tu achas que ele não devia fazer se tivesse tido a mesma reação de que tu? Uh, se eu digo assim, o humor só é humor quando não está ofendendo ninguém. Se houver uma mínima percentagem num grupo que estamos aqui... Ah. não é porque quatro não está a sair um não está devemos parar então para isso mas o amor não existia bro não a questão, Não vamos pôr o humor como sacrosanto e intocável e humor, temos sempre humor a criar contexto eu acho que temos, temos, que, pensar, temos que pensar o humor além de piadas por exemplo eu vou fazer humor mas o que está atrás desse humor é uma revolução. Sim, claro, concordo. Pode ser, pode ser outras coisas, é mas sim, também pode ser isso. Então, nós não podemos pegar somente o humor. Quer que fazer uma restrição, restrição do, do, do humor. Somente na piadas. Viu? Hum. Então, eu acho que o humor é além. É além disso. Porque é, o, o, o, o que o Marinho acabou de dizer sobre. O, o, aquele texto sobre um etnólogo uhum. né, parece em Lisboa, não sei, essas coisas assim, na, na Europa, viu? Então, isso demonstra aspectos negativos, pelo menos, que um negro africano enfrenta na Europa, okay. viu? Isso isso é, isso é positivo. Tu, tu vais ler e rir, mas refletir. Isso que é. Eu acho que o que, é mas, mas, que o Marinho está a dizer se ele apresentar aquele texto e eu achar ofensivo de alguma maneira então ele não tem legitimidade para utilizar mais não porque, uh, tabaim... para mim naquele espaço nunca mais vou usar porque naquele espaço naquele espaço porque há sempre essa pessoa e depois eu não vou fazer humor uh, e depois a cena do humor quando tu começas a pensar que isto pode ofender alguém provavelmente vai ofender alguém então não faças mas quase tudo pode ofender alguém não, mas há, uh, por exemplo, tem... Por, tem ofensas de propósito. Vamos por assim, Porque que que falaste exatamente sobre um português fazer humor com estereótipos raciais Não, porque mas sabe, Porque estão aqui duas pessoas que eu não tenho. Porque era tava... a conversa que estávamos a ter antes. E éramos a... não Mas, mas eu lembrei-me disso porque estão aqui duas, tipo, eu, duas pessoas de Cabo Verde que não é tipo eu não tenho o privilégio. Não, é verdade. Eu não tenho privilégio. Não, não, é verdade. Bro. Da Guiné, desculpa, da Guiné, desculpa. Que eu não, não tenho tá privilégio. São três, na verdade. Ah, não não pá, eu pronto, tipo, que eu não tenho o privilégio no meu dia a dia de, de poder tipo, falar. né se falarem é na net, porque aqui em Gondomar não conheço, trabalho, hum. não, tenho esse, não tenho esse privilégio. E depois são pessoas que. Pá, te... ativistas menos a Vá, a Vá era ativista não sei se tu também és, ou seja, pessoas que têm uma, uma maneira de pensar muito diferente do meu e pá, e como o humor é uma coisa que está dentro de mim e das coisas que eu faço, achei que era uma oportunidade ótima de poder falar tendo em conta não, que já recebi críticas não, não. a minha cena não é só falar sobre o humor é porque exatamente sobre o humor raciais, porque é que puseste a questão de uma forma problemática, porque é que problematizaste a questão como assim, desculpa Uh, estamos a discutir sobre. Tem falar é está a ouvir? Não. Uh, estamos a discutir sobre a ofensibilidade do humor ou não? Uhum. Sim. E eu disse: só faz essa pergunta quando achas que isso é problemático. Porque senão hum. cagas e andas. Hum. Não. Ah, porque não. hoje em dia é um dos temas mais badalados. E porque é uma coisa que eu faço. Ou seja, Fazes eu... humor contra. Não, faço sobretudo. Não, não, não faço humor racial, faço humor. Tento, tento, tento fazer. Às vezes acontece. Mas é uma coisa como... É, pá, sei lá, é uma coisa que eu tenho curiosidade em saber o outro lado, que eu não, eu não vou falar com o Chico sobre aquilo que... Se eu, uma, olha, se eu fizer uma piada racial, eu não vou falar com o Chico, nem com o nem, nem com uma loira que está ali na rua. O que é que achou? Não, tem, são as pessoas que podem ficar ofendidas, é que eu acho que devo ouvir, né não, não são as pessoas que não vão ficar ofendidas, que se ofendem por terceiro. Não é? Bom, se calhar o melhor, o mais seguro é, não faças. Mas é isso, que é tipo, tu, se não, nenhum tipo de... Se não, a arte não evolui. Se não, tipo, na música. Então, o um, um músico, por exemplo. O um músico. Tipo, a, a música é super problemática. Não, mas sim, não. mas espera. Mas, a arte vai evoluir. porque por fazer... Uh, ou não evolui porque não fazes humor com... Pessoas minorizadas. Vais fazer humor com gay, porque... Se não, a arte não... Não, é não, não. Eu não estou a dizer isso. Não estou a falar da piada fácil. Estou a falar daquela que tem... Com obviamente às vezes pode aparecer a palavra fácil, a piada fácil, eu estou a falar. Tu podes ter uma coisa com conteúdo, que na tua cabeça tem conteúdo, tu dizes me como tu disseste, disse aquilo, escrevi aquilo, estava a fazer uma sátira a um gajo que é machista. 100 pessoas riram-se, uma levou mal, e tu optaste por deixar de fazer 100 pessoas rirem-se, e se calhar daquelas 100 pessoas, 50, 50 também tu já, mas cá, pá, 20 interiorizaram aquilo, e perceberam, e tu optaste por não fazer mais aquilo, porque uma pessoa se ofendeu Não, mas... Não, eu não, eu, não, eu não, transformei não, esse texto... Uh, numa numa análise mais objetiva sem ser humorística. Marinho, só uma coisa. Uma e pessoa, que é mais fácil sentir. Uma pessoa sentir pode, ter mais, pode, ser, pode ter mais consciência clara do que mais do que 20 pessoas. Também isso, isso. Isso que é importante. Por exemplo, eu, eu, eu recuso fazer qualquer coisa só pela maioria. Uhum. Mas temos que fazer coisa com consciência. É isso. Tu tens que fazer também humor com isso. De que eu Estou fazendo humor com amor, mas é com consciência crítica. Sim. É por isso é que ele perguntou como... isto aqui, mas o Marinho questionou-o por estar a, ter, a querer ter consciência crítica. Não. Então ele tem que se autocensurar quando vai fazer, quando vai perguntar, quando vai. Percebes? Essa é que é a grande questão. E depois daqui a um bocado, não, há, não podes fazer tema nenhum, se estiveres numa situação de um mínimo privilégio, não podes fazer humor sobre tema nenhum porque te está todo vedado. Entendes? E não podes sequer perguntar a outras pessoas: olha, será que isto é ofensivo? Porque só o facto de perguntar se é ofensivo já é ofensivo. Essas pescadinhas de rabo na não, boca. Não, não, não, deixa não, Deixa-me só não, terminar, não. Marinho. Desculpa, Eu quero muito ouvir-te, mas deixa-me só terminar. Estas, estas pescadinhas de, de rabo na boca depois fazem com que o humor, que é uma expressão de revolução muitas vezes, de revolta, de, de, de desconforto com o que se passa à nossa volta e que faz as outras pessoas de facto refletir, como o George Carlin fazia muitas pessoas refletir e como muita gente reflete, deixa de poder existir, porque quem o vai fazer à partida já se está a silenciar de várias maneiras, a não ser que seja autocomiserativo. A não ser que estejas a dizer mal de ti próprio. Não sei que eu, homem branco, diga mal do homem branco, por exemplo, ou eu homem hétero, diga mal do homem hétero, ou eu homem a ficar careca, diga mal do homem a ficar careca, faça piadas com isso, não tenho legitimidade para falar sobre isso. Pronto, era só o que eu queria. É, é, é eu acho que é esta a direção, não, mas eu não no, disse, que não deve ser. Sim, mas não disse que há, o, o fato de ter perguntado é ofensivo. Hum. Eu disse o fato de ter perguntado mostra que há uma problematização da questão. Sim. Sim. E o, o que eu digo é quando Uh, como é que eu vou o, o, o mesmo que eu disse. Se, eu, uh, se aquilo está a ofender, há uma outra abordagem. Por exemplo, eu quero... Eu não sou humorista de profissão. Eu faço humor no, nas minhas performances. E também não quero censurar ninguém, porque a cena do, do humor é uma merda, na verdade. E as, toda a cena à volta do humor é uma merda. Antes era muito mais fácil podias ofender quem quisesse, Sim, isso perpetuava discriminação, claro. E, e repetimos tudo isso, porque a linguagem é uma cena muito forte. Ah, hoje temos que ter muito cuidado uh, quando vamos abordar uh, determinados temas. E então, por exemplo, no meu caso, naquela situação específica, não funcionou. Uhum. Algumas pessoas viram-se. Então eu posso dizer essa mesma esse mesmo texto às pessoas que entendem que não é ofensivo. Sim. Uhum. Uhum. Então, para um coisa mais público, eu reescrevi o texto, fui mais objetivo com o okay. que eu quis. Não me pus a, na pessoa a repetir os estereótipos. Sim. Questionei. Isso é, isso, isso, e, é, e, é, e, é e é só com o, a ofensa do humor que temos que ter cuidado. Não, foram não, se for, se, não devemos ofender. Ou seja, se o se o, se o manifesto do do do UPRG, estou a dizer bem, o PRG caça 64 ofender alguém eles não o devem fazer porque é ofensivo? Se eles disserem agora nós devemos, nós devemos acabar com determinada política que beneficia uma, uma classe, seja ela oprimida ou privilegiada dentro da sociedade guineense, e essa classe se sente, -se, se sente ofendida por aquilo, porque afeta grandemente o seu estilo de vida, eles não o devem fazer? Agora tens que dar-me dois minutos para processar essa merda <risos> — Percebes o que eu quero dizer? — Sim, sim. Mas uh, uh, uh, o, o que eu estava a dizer, quero dizer, temos que fazer qualquer que seja uh, atividade ou uh, abordar qualquer que seja tema, mas com consciência crítica. — Sim. — Por exemplo, eu não vou falar da, da, da política só para insultar pessoas. Por exemplo, eu vou dizer somente, uh, tal, tal partido é... Muitas sim. merdas, porcarias, assim, sim. eu não quero dizer palavrões. Eu digo que o André Ventura é uma merda. Provavelmente ofenda a muita gente. Sim. Mas isso é então, o, o Mas foi a pessoas, não Nisso é a a forma. de graça. Não é a verdade? forma de fazer política é criticar e autocriticar para poder chegar a um certo desenvolvimento. Uhum. Mas não é, como é que eu posso dizer, é sistema de claque. Sim. Mas sim, é mostrar uh, o povo o que nós queremos e como é que vamos fazer isso okay. e e, e quem é problematizar trazer soluções ok e quem é e quem é que representa a voz do povo a voz do povo é quem quem traz para si não quando estamos a falar quem é que representa a voz do povo estamos a falar uh, uh, posso dizer tem um sistema que é bem uh, criado estruturado a uhum. volta de representatividade, através da Assembleia. Okay. Por exemplo, deputados representam o um povo. Mas okay. eu não revejo nessa luta. Okay. Ou nessa democracia. Por exemplo, uh, uh, o povo deve representar ele mesmo. Através de que instrumentos? Através de que instrumentos? Por exemplo, eu defendo uma sociedade que é governada pela classe trabalhadora. E a classe trabalhadora tem uma ligação com o povo. Por hum. exemplo, quando eu estou a falar do povo, estou a falar de ligação. Estás a falar da maioria. Yeah. Estou a falar das ligação um da classe trabalhadora. Mas podes fazer as coisas pela maioria, no claro. caso do humor. Na política já podes? Já é mais não. legítimo. Não. Tem... Pelo facto, pelo facto de maioria dizer uma coisa, não hum. significa que isso é verdade. Claro. Viu? Sim, sim. Nós podemos estar. Errado num determinado tema. Sim. Mas o amigo aí pode estar certo. Mas estávamos cedo. Uh -huh. Viu? E insistindo no mesmo e deu errado. Ele tinha razão, viu? Sim, sim, sim. Mas que na verdade, quanto mais pessoas já pensar um determinado uh, assunto, eu acho que. essa... Uh, esse grupo, provavelmente, podem conseguir uh, uh, solução. Provavelmente podem conseguir solução. Depende da... Diz Maninho. Acho que a pergunta que tu fizeste sobre a maioria, acho que tu estás a democratizar a discriminação. Tipo, se uh -huh. a maioria discrimina é porque a maioria tem o direito a discriminar. É Mas eu, eu não disse isso. Não, porque, como ele disse, tu fizeste a referência sobre a maioria ris. E eu vou parar de dizer a piada por conta Sim. da minoria. E, e ele falou aqui, estavam a falar do voz do povo, Sim. de quem representa. E, ele, e tudo isto, então na política é só a maioria que pode, uhum. qualquer coisa do género Então eu estou a fazer esse paralelo. Ok. Não há, não vamos... Mas eu não defendi que no humor devesse ser assim. Não, por isso eu estou a dizer, não há democracia. Mesmo se 100 pessoas riam, uhum. uma pessoa não se ria, vamos Sim, não torna Não torna válido o que tu disseste. A, a chave é a consciência crítica, mas o, o, o, o, o, que, era o, que é o último passo. É, onde é que definimos a consciência crítica? Eu não acho que... Porque lá está, se eu recuo há 20, há 20 anos no tempo, e é um auditório e de 800, de 800 pessoas e 750 riam-se de uma piada... Que era eminentemente uh, ofensiva para várias pessoas. Era muito fácil de fazer piada, como dizias ao bocado Isso não a uh, uh, tornava uh, certa só porque a maioria é que queria. Chamam, é o que aqui. eu estou a dizer. É exatamente isso que eu estou a dizer. Eu só questionei a lógica que o, que o, que o Sérgio trouxe Estava há pouco. Dizer, o Fernando Rocha. Yeah. Okay. É horrível. Sim. É horrível. É horrível. Eu olho para. Não tá, não tá... Imagina, o Fernando Rocha. Eu não, eu não gosto de poder mas esse tipo de humor. Um, se... Aquilo que faz, em, a primeira, a primeira, em, primeira, em primeira instância, é tentar fazer rir fácil e depois é fazer rir com aquilo que, que, se, que se diz nos cafés. Estão a ver? Aquela piada é, tipo é, Pegas uma piada fácil, faz uma mini historiazinha e pronto, está feito. Isso para mim não acrescenta nada, não tira nada. Mas eu aprendi... E -me, atenção, eu não sou humorista, deixa-me só aqui. Mas o, o humor está presente naquilo que eu faço, na uhum. minha forma de comunicação, ou seja, no, no meu trabalho. Um, mas eu aprendi muito... Aprendo muito a falar com pessoas e aprendo muito a ver a ver stand-ups. E há, imen há imensos humoristas que eu aprendi uh, a, a, a ou seja, a ver outro, a olhar para a forma como eu estou na vida um, e como eu vejo as coisas, porque eles estão ali na ofensa, na crista da ofensa e entra, Estão a explicar e estão a fazer uma crítica à sociedade, estão a fazer rir, eu estou a conseguir, eu estou muito mais atento aquilo que eu está a dizer e no final, tipo, a dar aquela chapada de yeah, de facto, eu estava a rir de uma coisa que é errada. Porém, rima. E hoje em dia continuo a rir-me disso, mas eu sei perfeitamente que, um, que, que, que o objetivo é, me, é contraditório. estou é, me a espremer, estou-me a fazer sentir mal comigo próprio, mas no final eu sei que é que ele quer dizer com aquilo, estás a ver? Acho que isso é importante, acho que faz falta. Acho que faz falta uma pessoa sentir-se mal a ouvir humor. Humor também é isso, não é só se rir. Tipo, estou a ver um especial. Os meus humoristas favoritos eu nem me rio muito. Simplesmente estão-me a fazer sentir coisas, ou seja, a fazer-me sentir mal para achar a piada alguma coisa. Ou a, dar opa, a esclarecer muitas dúvidas. E, e eu acho que o humor é muito importante nisso. É por isso que os uh, podcasts, com os melhores podcasts, tirando aqueles que vês, por uma espécie especial, não é? <risos> mas muitos podcasts, uh, muitas coisas que eu aprendo, TED Talks. Porquê que eu aprendo imenso nas TED Talks? Porque as pessoas têm humor. Conseguem explicar uma coisa a fazer-me rir. Ou fazer Nem a é fazer-me rir, mas é muito mais suave me explicarem as coisas. E explicam-me a mim e explicam a imensa gente. Por estarem ali a explicar, percebes? Eu gosto, eu prefiro, por exemplo, o uma conversa com humor e muito jogo porque põe-te numa disposição em que tu és, ficas mais aberto a captar coisas e aí é que está o, uh, o problema porque se a pessoa não fizer essa construção inteligente que tu estás a dizer uh, ou desconstruir certas coisas e só a mandar aquela piada fácil tu estás aberto ao riso e estás uhum. num estado mental diferente também merdas entram mas quando a pessoa mete ali e desconstrói aquela porcaria está a fazer um trabalho Dave Chapelle Dave Chapelle por exemplo estás a perceber Dave chapéu pega em estereótipos da cultura africana na um, cultura negra neste caso uh, afro-americana e são estereótipos aquilo tudo ele, um dos melhores beats dele é um bebê, um, e ele, ele ficou preso num gueto e estava um bebê a vender crack ou seja são tudo estereótipos depois uhum. tipo, é com uma galinha estás a ver tudo estereótipos mas tem piada para caralho e está a fazer uma crítica e é o Deve Chapéu, estás a ver? Pá. Tipo, é muito difícil tu contra. Tipo, eu... É muito difícil para mim dizer aquele Kednags. Faz sentido, acho... Sim, mas o Deve Chapéu uh, também tem uma cena porque uh, o Deve Chapéu não vai fazer piadas sobre, sei lá, judeus, gays ou não sei quantas. Já Faz. Só que ele tem a proteção do, do, do autocomiserativo primeiro. Ele goza bem, com ele próprio eu, e, portanto, e, e, sendo, gozar e sendo oprimido o outro. também pode gozar o outro. Sim, é uma, uma certa acho que a única vantagem de ser a minoria ou a grupo uhum. minorizado Sim. é essa podes falar à vontade de qualquer outro tema que... Mas, mas, que espero, é, desculpa, -te. mas por exemplo temos o, o, há um humorista muito conhecido que nós somos, já estamos, somos Dick Riders dele que é o André Schultz que um, é, tu, é, é branco, é hetero, Sim. É judeu? Não é judeu? Não. Tem, mas tem nariz. <risos> <risos> uh, e estou uh, <risos> a brincar, estou a brincar. E, uh, e, um, e os especiais <risos> dele de é gozar com, com, todas, é, é gozar com, com religião, com, com nacionalidades, com, um, com etnias e, e toda a gente se está a rir. Porque, e, e, ou seja, é tipo um crowd control de, conhece um judeu, está a fazer piadas com o judeu, depois conhece um gajo da Palestina, faz piadas com o e todas necessitam gente se está a rir e ninguém está a levar a mal. E é um gajo que não tem... Mas ele tem uma característica, tem uma característica raríssima de ter a bagagem cultural e a capacidade de processamento para lidar diretamente com a pessoa e com os estereótipos e, sabe, e a bagagem cultural para os desconstruir, utilizando o humor como... Um, um exercício de reflexão política em Eu si. desconstrói sempre, Eu, às vezes só diz a piada pela piada. Mais ou menos, porque, porque, porque, por exemplo, aquela piada do SIC, que nós falamos muito, não vou estar aqui a repetir, desculpem se vos a escolher, mas aquela piada do SIC é desconstrutiva em si, no sentido em que reflete a, a, a, a, a, a degeneração, por exemplo, de uma, de uma, de uma classe guerreira, que depois se sabes, sabes sabes que piada que eu estou a falar? Não, não, não ok, pronto mas eu depois posso-vos contar não, não vale a pena repetir aqui eu, uh, mas estava agora a traçar-se um, uma ideia muito clara porque é que eu, eu defendo tão acérrimamente o humor? Porque essa irreflex, irreflexividade... O Castro agora disse a coisa do nariz e nós rimos todos, não é? É porque o amor funciona é isso por, que eu queria dizer. por heurística. Yeah. Queres dizer alguma coisa sobre isso? Não, é, porque uh, estávamos a rir que estão de nariz dos judeus. Uhum. E uh, eu queria dizer não, mas eu já rimo Mas só que na verdade como o Mourinho tinha dito, que é uma coisa que não refletimos de imediato, mas depois vamos ganhar consciência de que essa coisa não é bom. Estou a perceber. E, então, eu acho que tem que ser assim. Mas quem é que vai fazer esse humor? É, que tem, é essa pessoa que tem que ter essa consciência de, do que ele está fazendo. isso for factual? Pois, era é isso que eu estava a pensar também. Imagina, agora para usar este exemplo há de absurdo -me. Hum. se me disse o nariz de todas as pessoas do mundo <risos> e, e, se me disse o nariz de todas as pessoas do mundo e o, e, o, e, o, e o nariz dos franciscos para não usar nenhuma categoria étnico-racial, e o nariz dos franciscos era o maior do mundo hum. ok se usassem com o nariz o grandes facto, dos franciscos era, era factual hum. em termos médios isso era, isso era problemático? Eu estou só a colocar aqui mesmo o meu pensamento. Imagina, diz, ah, diz uma não. coisa, Marinho Por, diz, mas é engraçado. Por exemplo, se tu tiveres, como estamos aqui os quatro, e alguém diz uma coisa, e tu riste, e tu riste, e tu riste, e vice e eu rio, estás a ver, e é dito no momento, não é pensado, é dito só. E as pessoas falam e dizem muita merda. Estão só a falar. Uhum. Mas se for escrito, tipo do texto, tu leste aquilo, tu escreveste aquilo, sabias que estava escrito, ou seja, tu escreveste, olhaste, decoraste o texto, ou seja, há muito mais trabalho teu, ou seja, há é uma coisa muito mais consciente. E disseste na mesma, se ele tinha escrito se um gajo diz uma coisa qualquer, mas está escrito, como neste caso é um humorista, isso né? é, um, seja, mais, é mais problemático do que o gajo que está num, num programa de televisão é ao vivo e diz em direto uma coisa estúpida. Sim, mas a, a cena também dizer coisas estúpidas. Uh, eu eu vou-te contar uma piada estúpida. E tinha. Apanhei o táxi e o gajo estava super e disse-me por Hoje trabalhar como um preto, yeah, já estou percebendo. Yeah. É, ah, ah desculpa, desculpa, desculpa, desculpa, mas a cena é aquela coisa irreflexiva da coisa da linguagem que se usa e ninguém pensa. Vou dizer: os brasileiros gostam muito de dizer estás a judiar comigo, uhum. tipo estás a gozar comigo. E não sei quantas, ou temos expressões: um olho no burro, outro no cigano, sim, né? Yeah. E, e usamos isso instintiva ou reflexiva, irreflexiva, irrefletidamente, porque faz parte do... mas essa e, Então, quando temos tudo isto, às vezes vamos fazer uma piada, saltam estas merdas, saltam? Yeah. E, e na hora de fazer... Eu digo muitas merdas quando eu faço piada. Uhum. E às vezes eu faço depois, eu logo percebo, ok, fiz mal aqui, então vou ocupar o seguinte para... É, mas, mas repara mas não estou a dizer que tenha de ser a regra o taxista não estava a fazer uma piada não. estava a usar uma expressão popular ou no burro ou no cigano são expressões populares não tem em si nada, nada de, de refletido quer dizer, tem não, refletido eu não fez piada. anos eu e achei anos de, de discriminação é. Eu não fiz piada, eu achei piada. e faço piada Tu achaste com a... piada? Já. Yeah. Okay, ok, pronto. Mas se o taxista disseste, disseste isso que te disse, e depois se fosse ao telemóvel, e disseste como este, e mostrava-te uma foto do Jamie Foxx na piscina, estás a ver? Aí já ficava tipo, já <risos> trocava te à volta completamente. Já ficava tipo, ah, já nem sabias o que sentir. E se calhar rieste. Isso já é humor. Man, mas o Jamie Foxx trabalha imenso. Pois trabalha, mas naquela, naquela altura estava na piscina, estás a ver? E o Jamie Foxx, um ator super conhecido. E tem uma vida melhor que o taxista, provavelmente. Yeah, mas não entendi ainda a piada, amigo. Não tinha piada? Não, não entendi a piada de, de mostrar o James Fox. Não, porque tu, tens, quando tu disseste isso porque normalmente tipo, é uma coisa negativa. É tipo, ah, trabalhar é demasiado, é tipo, sofrer como Cristo. Está a ver? Tipo, há uma expressão que se diz, que a minha mãe odeia. Que é tipo, tá, és o Cristo, que é, tipo, é a pessoa que sofre. Uhum. tá a ver? Isso, isso é, é, é mudar a cena. É tipo, não, não tive mal, tive tipo, bem, estás a ver? Isso já Sim, vai entendo o que estás a dizer agora. A... Sim, a, a desconstruir o, é, é o estereótipo. Mas a verdade é que há toda uma, uma realidade histórica que faz com que o Jamie Foxx seja apenas uma exceção. Vou ler uma, uma piada. Uh, o etnólogo guinense na Europa. Posso? Claro. É tem um, um, um bocadinho extenso. Diz assim, os problemas da Covid não me têm ajudado muito a enfocar-me nos últimos meses. Ah, Deixa-me só fazer um enquadramento. Aqui uso muito as palavras Tugas. E tu... Queres que eu leia? Pode ser, por favor. <risos> e, tugas... e Tugas significa não só portugueses como brancos, okay. por exemplo, como aqui dizem tudo africanos ex yeah. preto é africano, não há separação, então eu digo o mesmo okay. é verdade, é verdade, é okay. acabei de fazer há um bocado conheci sim, sim. Yeah. comecei há pouco tempo e troquei um país com o um outro que é uma coisa tipo é, é uma coisa que eu sou italiano, não é? faz sentido, Exato. é verdade isso ali foi eu mesmo que eu uso, o Tuga é branco europeu, branco não sei quantos okay. Podem contar este texto em www.boala.org. É o diário de um etnólogo guineense na Europa, dia 4. Vou ler o início, pelo menos. Os problemas da Covid não me têm ajudado muito em focar-me nos últimos meses. Queria escrever sobre tanta coisa, mas falta tempo. Quer dizer, tenho muito tempo de sobra, só não sei o que fazer com ele. É que os Tugas, tanto os de Portugal como os Tugas da Europa, têm andado a obrigar as pessoas a ficarem fechadas dentro de suas casas, dizendo que é para não apanharem Covid. Não entendo nada. Primeiro diziam que os seus velhotes andavam sem vida, agora por causa da Covid mandam-nos ficar em casa, sem visitas e sem vida. E ainda chamam a doença de Covid. Qual com vida? O tio Paulo Bano Banjanca <risos> tinha-me ensinado para ficar desconfiado quando os tugas me mandam ficar em casa. Ele disse assim, Sobrinho, fica desconfiado quando os tugas te mandam ficar em casa e te dizem para não sair, porque de repente, quando te mandam sair, já nem a tua casa te pertence. Foi o que fizeram na Guiné. Eu, às vezes, pensava que o tio Paulo Pano exagerava, mas descobri que não. Toda a história dos tugas na Europa é desse tipo. Tios que mantêm sobrinhos para tomar o poder, irmão que mata a irmã, irmã que, mata, irmã que guerreia a irmã, primo que mata o sobrinho, tio que casa a sobrinha. Ui! Seguido de uma fotografia de Dom Afonso Henriques. Boa dica. Aqui em Portugal... Por exemplo, os Tugas têm aquele gajo que chamam da avenida Dom Afonso Henriques. Eu aprendi que o rapaz da mãe dele entregou-lhe um castelo e ele, de repente, disse que o castelo lhe pertencia e mandou bater na mãe e ficou com o castelo. E lá foi ele que inventou Portugal. Ou descobriu Portugal, nem estou certo. Os Tugas tiveram assim um mau arranque, estás a ver? Mas o pior é que ficaram a copiar o seu inventor. Foram à Mouraria... Fingiram que foram ver os azulejos e tomaram aquilo. Foram ao Algarve, fingiram que só tinham ido à praia e ficaram com aquilo. Agora os tugas ingleses estão a fazer-lhes a mesma coisa. Chegaram ao Brasil, <risos> fingiram que eram amigos e tomaram aquilo. Foram à Guiné, fingiram que eram amigos e tomaram aquilo. Angola, Moçambique, Timor, os impostos dos, dos outros tugas coitados. Por isso é que o tio Paulo Bano diz que os tugas são como macacos. Se lhes estenderem a mão, eles sobem-te pelos ombros. Mas também, disse ele, toma muito cuidado. Conhece primeiro alguém antes de julgar esse alguém. Não é a cor ou a raça de alguém que faz com que esse alguém seja bom alguém. Por exemplo, olha só para os que mandam na nossa terra. Hoje, como os tugas-tomadores já não podem tomar de qualquer maneira as coisas dos outros e de outras terras, então os chefes dos tugas-tomadores começaram a tomar as coisas dos outros tugas mais coitados. Por exemplo, arranjam um amigo tuga, metem-no num banco esse rouba muito dinheiro às pessoas tugas coitadas e as pessoas tugas coitadas ficam sem dinheiro e choram. Então os chefes tugas tiram um amigo do banco, metem um outro amigo tuga e tiram novamente os, o dinheiro às pessoas tugas coitadas para pagar o estrago que o primeiro amigo tuga fez e, enquanto isso. O novo amigo Tuga fica a tirar o dinheiro às pessoas Tugas coitadas outra vez e de repente às pessoas Tugas coitadas ficam sem casas, sem empregos, porque o amigo tuga dos chefes dos Tugas, tomou-lhes o dinheiro todo. Muitos desses Tugas, coitados, acabam por desesperar e matar a cabeça. Mas achas que os chefes Tugas se importam? Nem plio. Vou terminar por aqui, embora ainda tenha mais e quero ler este, este diário Posso completo. Ler uma, claro, uma parte aqui. gostei especialmente do. Uh... Um, é assim que começou, assim foi, como é que foi? Assim ah. uh, conquistou Portugal ou descobriu Portugal? Só descobriu Portugal. <risos> Mas, uh, uh, antes não. Eu não, tenho que eu tenho um, que um era macaco. Eu tenho um blog pessoal, um monte de palavras, blogspot.com. Publicidade. Claro, monte de palavras, blogspot.com. Uh, como é que comentarias isto, Sérgio? Curiosidade. Este, este texto. Este texto. Sim. Uh... Dispenso o comentário. Ok. Já estou... Estás cansado? Já estou perdido. Às 11h eu já estava cansado. Às 11h eu já estava cansado, já é uma da manhã. A coisa é, eu publico estes textos no Facebook e não são nada pacíficos. Como assim? Porque há sempre pessoas super... Patrióticas, que eu acho que patriotismo é uma merda. Pensa que a semana passada tivemos aqui um patriota. Patriotismo é uma merda. E depois, mesmo essa história de como é que, criou, que se criou o Portugal, vamos pensar. Todas as nações do mundo foram a mesma coisa. É um gajo que tinha muita força, bateu no vizinho e disse: Agora a tua casa manda eu também. E bateu no outro vizinho e depois de repente era um país todo. Yeah. E, e hoje. Uh, o Afonso Henrique, Cá, vamos falar de Portugal especificamente, uh, não quis pagar imposto ao rei da castela, não sei onde. E, bem. Yeah. <risos> e começou a dizer, a, a dominar lá embaixo, eu não pago imposto àquele fulano, mas outros pagam a mim. Yeah. E começou lá, saiu do seu castelo, dominar para baixo. E de repente está todo mundo, oh, o fundador de Portugal. E pessoas que nasceram mil anos depois, a dizer... O grande Dom Afonso, não, não conheço o caralho do Dom Afonso Henrique. Aconteceu acidentalmente, na cá. E vai pegar numa coisa. A mil nos a fazer, tipo, o centro da minha vida. Tá é, é, é, é tudo a mesma coisa. Guiné-Bissau, mesma merda. Os portugueses chegaram, marcaram ali uma fronteira, cortaram, fatiaram a África na Conferência de Berlim e marcaram aquela fronteira. E hoje temos guineenses a dizer, eu sou patriota, este aqui é Guiné-Bissau. Aquilo foi marcado pelos europeus. Sim, na Conferência de Berlim. Yeah. não, Tu não participaste na criação daquela porcaria, o que nós fazemos, e, e que é a educação de merda, estávamos a falar de educação, que uhum. é preciso mudar, porque educamos as pessoas para serem seguidoras. Então, eu come começo a seguir, eu sou guinense, eu dou a vida pela Guiné. foda-se, não, não vale a pena dar a vida por nenhum país, porque os países podem mudar de nome, as fronteiras alteram-se. As políticas alteram-se. O que é Portugal hoje já foi outra coisa, deixa a guerra. Fiz aqui será outra coisa. porque matar-nos? E depois a Terra está aqui e nós morremos e deixamos essa merda. Estava também a falar e estava-me a lembrar. Há uma série que já não vejo, mas que a parte interessante, que é a Walking Dead, não sei se, se sabem o que é. Que é quando, Tinha os zombies, né? E acabou. E uma das coisas que era mesmo fascinante ver era o início da civilização após uma pandemia mundial. E aconteceu exatamente isso eram as pessoas que criaram microcomunidades, havia uma praga que eram os zumbis e as, as piores inimigos das pessoas eram as pessoas, pessoas por causa do poder que eu tenho armas, tu não tens tu deves-me coisas e está zumbis ali fora, que é o pior mas não, problema agora, somos nós porque é. eu tenho armas e tu não mas temos ali zumbis mas agora é, é que somos o problema tá? é. agora é a é, Covid é, é. eu, eu levo vacina, não levo vacina então temos há duas repúblicas diferentes dos Yeah. Dos vacinados e não vacinados. Do que quero vacina, não quero vacina. No, ah, é. Aqueles que têm certificado. Exato. Isso é muito desigualitário. Enquanto a Covid está a foder, não importa. Queres vacina, não quer vacina, se está a apanhar Mas forte na minha. o que é que você acha da política de Portugal? Em relação a? Tudo. Tudo. Por exemplo, Pai, já... é uma da manhã, queres que ficar aqui até às 10? <risos> ah. <risos> Bem, não é política Bem, política de Portugal agora, 2021, olhando para a política portuguesa. Sim. Essa, como é que eu posso dizer? Essa não sei. Ok, a geringonza e... já não existe. Já não existe, sim. mas eu, bloco esquerda, PS, sim. não sim. sei. Pronto, então vamos aos, os Costa, partidos, Costa. aos partidos com assento parlamentar. Sim. Queres que pela direita ou pela esquerda? Escolhe? Não. É Olhas olha para a esquerda. Comece pela esquerda. PCP. Sim, Pronto. esquerda. O que é que eu acho do PCP? Um partido histórico <risos> com muita importância porque era das poucas... E, mas isto não vamos sair daqui, meu? Isto <risos> não vamos sair daqui? Não é, mesmo, mesmo, <risos> mesmo quando estávamos a falar da Guiné íamos amanhecer. Sim. Então Pronto. fizemos uma... Como olha, que eu posso dizer? De, então diz, assim, assinas o termo para o, perante o castro de que me estás a autorizar a fazer isto Sérgio, Sérgio, força força, isto vai ser muito giro se não é que esta merda aqui atrás é muito confortável vocês estão Pá, olha isto uh, começou assim. há 500 anos atrás verdade, pronto, não, o PCP teve um, teve um papel importante na, enquanto organização contra a ditadura do Estado Novo então, vamos, vamos resumir a mentir Estou vendo uma, uma má política entre, eu acho, Ok tenho certeza, uma má política entre Presidente da República okay. e Costa. E Costa. Sim. Porque isso, isso tem a ver com, com o regime semi-presidencialista que nós temos. Falávamos, olha, falávamos no outro dia da, das debilidades do sistema democrático e tiveste uma, uma, uma tirada muito engraçada que é em toda a democracia tem que haver uma ditadura, tem que haver uma limitação de liberdades, não é? Uh, isso depende do sistema que tu escolhes quais são as liberdades que estás a dar a tirar a grupos e pessoas, etc o nosso sistema é semipresidencialista ou seja o, o presidente não tem poder quase tem poucos poderes efetivos tem um poder acima de tudo simbólico aquilo que se chama a magistratura de influência sobre os partidos a representação do rei é quase sim, sim é, é uma emanação do, de, desse poder de, de, de representação da, da nação isso é que é uma figura única e, e o problema entre o, entre o Marcelo e o, e o Costa e o Marcelo até é bastante amigo eles são de, originalmente é um de partidos queira. diferentes não, mas o Marcelo, é um é muito, o Marcelo é muito <risos> soft em relação ao, ao, ao, ao governo de António Costa até porque as condições foram, foram excepcionais ao longo deste, deste tempo uh, por motivos diferentes mas uh, tu disseste que vês má política no sentido da maneira como eles têm contradito um ao outro e não mostram união e aí, é uh, parece que alguma vez, já há um mês atrás, a uh, questão da autorização ou não autorização, o Marcelo disse que uh, o Primeiro-Ministro não tem a uh, competência de autorizar o Presidente da República. Um, diz que diz uh, e a mídia problematizou isso. Pronto, porque, porque tem que fazer umas novelinhas. Eles, aquilo eles estão a fazer a política deles, a fazer valer o seu cargo, não é? E as mídias têm que fazer a novelinha deles, que é o que é, sem, sem explicar a maior parte das pessoas de Portugal, e falavas de, de problema da ignorância, não faz ideia de como é que funciona o sistema político. Não é? vota, vota em partidos como se fossem clubes, uh, não, não faz ideia que, por exemplo, vota em legislativas, não está lá a eleger o governo, está lá a eleger deputados, mas não são deputados, não é um sistema, é uma democracia representativa na teoria, mas o teu deputado não responde perante ti, está-se a cagar. -te. E aí vamos àquilo que o, que o Sérgio e o Marinho disseram há bocado, hum. evocação. Exatamente. Na escola. Sim, porque bem. é que eu tive geografia tanto, tanto, tanto tempo. Olha, para saberes que Cabo Verde Imoral. e Guilherme são países diferentes. É, pá, eu sei que são países... É, Enganei-me. <risos> acontece? Eu acho que, acontece. Obrigado, é, que é, é. acontece. Eu sei, é, pá, se, se ficaram ofendidos, desculpem-me. É, é, claro que são países diferentes. <risos> né? <Que> são, <risos> são países diferentes. <risos> Enganei-me, bro. Enganei-me, bro. Acontece. Eu só um queria oh, eu, eu sou, robô, eu sou eu é. a favor da abolição de países. Também por isso nós também, nós já discutimos aqui várias é. vezes que somos. Agora, que foi que enganei, me enganei. Eu assumo os meus erros. <risos> <risos> <risos> Pai, esta conversa está mesmo. Acho desgarrada. que a conversa está foi por todos Tudo os lados e <risos>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 Que são símbolos <risos> do Um gajo que escreveu... Um gajo, um gajo uma... não sei, alguém escreveu numa caverna em foscou assim com uma... Tinta, Humor que era político. Feita... Era feita de... de sangue de javali e fez assim numa caverna em Foscó. E está lá, Isso foi, Pronto. Isso foi o PCP. O... o bloco de esquerda... Não, podemos ir ao livre. O Partido Livre. Não, vamos ao Bloco que veio primeiro. O Bloco, o bloco foi bloco, criado a onda. O Bloco de Esquerda foi um Num acampamento. Foi, foi, foi, criado, foi criado. Não, não. O Bloco de Esquerda foi criado num sótão em Campo Lido, ok? Por pessoal pá, que estava chateado no um minha à tarde. Onde um Deus tinha uma rádio, uma rádio pirata. Onde um eles uma rádio pirata. E houve alguém que, houve alguém que, trouxe, que trouxe droga. E, e bateu. E, e decidiram criar um projeto político. Estamos a rir estereótipos. O resto claro. é estereótipos. Mas é político, posso. E aí, eu votei muitas vezes no bloco. Bem, uh, portanto, tem legitimidade, é um lugar de fala. Uh, o, o livro nasceu quando houve um gajo que descobriu que, havia, que gostava mais de CBD do que de THC. Então estava mais de... <risos> <risos> Então passou. <risos> e foi assim que o livro nasceu. O, o PS. É uh, pá, é assim, o PS, o PS nasceu quando houve um gajo que disse Toma, assim. Eu gosto de Chita, de continuar. Sim, mas com calma. O PS nasceu quando houve um gajo que disse assim Epá, eu sou, eu sou advogado e, e vivo numa ditadura. E não posso ganhar o dinheiro que queria ganhar. Então vou exilar-me em França e voltou passado uns anos para fundar o PS. Pronto. E agora está no panteão. Uh, e o PS é, é, uma, é uma máquina de... O PS é tipo daquelas personagens dos... Dos. Uh, da banda desenhada. Da, da banda desenhada dos, dos super-heróis, aqueles vilões que comem. Mundo. Não é o Thanos que destrói o mundo, é como mesmo o mundo inteiro. O PS come tudo. Vai tudo à frente. O PS e o Benfica juntos comem tudo. Agora o Benfica. Uh, Vamos ver. O, o, o, PS, o PSD é o. É o... opá, como dizer. É o é irmão do PS. Mas era mais ou menos ao mesmo tempo. É o Loki do Thor. É Dão-se bem. Quando lhes convém, dão-se mal a maior parte do tempo. E, e, o, PS, e, o, e, e o PSD nasceu uh, uh, numa família assim mais uh, que era mais revolucionária, mas entretanto aborguesou-se, se quiseres assim, <risos> da era social democrata e pronto, e deixou de ser. Uh, e, também, e também gosta muito de comer mundos, mas por, por incompetência política <risos> tem deixado de o fazer por bem uh, agora o CDS o o foi criado por emanação divina. Deus mandou o Espírito é para a terra. <risos> e o CDS nasceu a... <risos> a 13 de maio de 1917. Olha, sabes quando o Fátima foi feita, era azul. Okay. O santuário era azul o E tinha uma azul. coisa a fazer assim amarelo <risos> Exato Quer dizer partido popular Pronto E... Opá, e por fim o, o, o, o, o, um, A iniciativa ah, liberal a inicia... foi feita num catamarã A iniciativa liberal <risos> foi, foi, mais ou menos, foi mais ou menos A cena do bloco de esquerda Só que eles em vez de ter uma rádio pirata Tinham uma startup <risos> Exato e não estava num sótão, estava num hiato. E o Chega. E, e o Chega, um, pá, foi, foi, foi, um, foi um gajo que falou é, olha, olha ali um poleiro. O que é que eu posso dizer para as pessoas me levarem ao poleiro? E pronto, e começou a dizer merda. O Chega basicamente é um, é um bêbado é um, é um gajo É um bêbado que foi para a escola. Estás a ver um bêbado mais ilustrado é. Sabe falar. Sim, sim, sim, é porque a verdade é, é, é dito, o gajo sabe falar. Mal, mas fala. porca Porcamente posso contar-vos a história de 25 de Abril? Claro. Tu lias melhor do que eu... Acho que eu odeio? Pronto. E não precisei ler a merda toda. Ai, Estás chateado? Em dois episódios em que estás... Não, não, não, não. Não estás à vontade. Cuidado. Vamos ter aqui um castro... Vamos ter um castro amoado. Mas, sabes que todos os anos... Ah, pá, mas todos os anos... No 25 de Abril, os Tugas entram na rua para comemorar a Revolução de Escravos. Mas coitados, acho-os tão confusos que nem entendem as suas próprias datas. É sim, os Tugas disseram que o 25 de Abril de 74 foi o dia da Revolução de Escravos. Que os Capitães de Abril foram tomar o poder lá na Grândula Vila Morena porque o povo ordena. Na verdade, o povo nada ordena, o povo é ordenado, porque os Tugas não conseguem fazer nada por si mesmos. Precisam sempre e têm a mania de capitães, os quais adoram e até lhes fazem estátuas. Quando chegaram ao Brasil, tinham um capitão. a Guiné, outro capitão. Ao Moçambique, mais um capitão. E na Madeira, é o Cristão Ronaldo, capitão. Os Tugas dizem que o 25 de Abril de 74 é a revolução que trouxe a democracia para o país. E é aí que eu, e é aí que eu fico confuso. Mas então e o Prec? E o verão quente? E o 25 de novembro de 65? Vou explicar por tintins O pré o Prec era um ogro. Hum, desculpa, esse era o Shrek. Quando no 25 de abril se fez o primeiro golpe de Estado, desculpa, revolução. Golpe de Estado é coisa de terceiro mundo. A revolução fez instalar no poder um bando de comunistas que diziam O povo é quem mais ordena. Portanto, vamos tirar dos ricos e distribuir aos pobres. Os ricos disseram Calma aí. Que história é essa de prego para aqui, prego para aí, o povo que vá ordenar lá no seu quintal e não entrem nas nossas propriedades que herdamos honestamente com a ajuda da ex-monarquia e do Santo António Salazar. E a Igreja disse, os únicos Antónios que reconhecemos como santos é o Santo António Vieira dos Meninos Índios, o Santo António do Menino Jesus e o Santo António Salazar. Quanto ao António Spínola, já vamos ver se ele se converter, santifica Claro que o Spínola se converteu pois a coisa não fluía como ele queria e ele intentou um novo golpe contra o primeiro que tinha dado, uma revolução em março de 75 que não correu bem. O tio Paulo Bano Bajanca disse-me que os capitães de Abril, na verdade, estavam mais preocupados com a sua própria vida. A sua posição estava-se a criar demasiados capitães e o problema de salário, e foi isso que motivou o golpe. Mas avisou-me que não dissesse isso em voz alta em público, porque hoje os capitães são sagrados e algum jihadista tuga poderá atacar-me. O tio Paulo Bano ainda disse que os capitães de Abril estavam na Guiné, no Moçambique e em Angola, em sua maior parte na Guiné, onde começou tudo. E os que eles chamavam turras, turras estavam a complicar-lhes a vida seriamente e a anular-lhes a vantagem tática militar. Eles começaram a questionar a sustentabilidade da guerra. Se estivessem a ganhar a guerra, continuariam a ser capitães todos os meses mas lá nas Áfricas. E enquanto eram soldados limpapias, miúdos brancos pobres e pretos pobres alistados que morriam, não havia problema. Dava para continuar a ser capitão. Mas quando milicianos alegadamente começaram a, a ser nomeados capitães, a coisa começou a feder. Que viriam os de Abril que disseram É pá, que história é esta pá? Estão a estragar a classe pá. E depois, quando não lhes quiseram dar salários mais chorudos, eles disseram Foda-se, Marmelo Rebel. Marcelo Quetara. Estás a cortar em tudo, pá. Pensas que és o caso coelhos ou ou quê? Mau, mal, menino. Vamos dar-te um golpinho, ai, vamos. Não sabes se deve meter com os militares ou com os ricos, pá. E deves querer levar com uma revoluçãozinha, pá. O Marcelo Queto de Catana, padrinho do nosso Marmelo, rebelde, como não estava atento, foi ele mesmo cortado. Pumba! Toma, 25 de Abril. Meteram-se com os militares, copo de Estado. Queria o quê? Fim de cena. Tum, tum, tum, tum. Entrei agora fui, aqui, fui ali ao essa a dizer que tu parecias o Diego Morgado de Feita. O Diego Morgado. A <risos> leitura <risos> estava fantástica. Obrigado, obrigado. E um texto, não, um Bem. E, e onde é que as pessoas podem encontrar esses teus textos? Uh, no. Uh, blogsport.com ou no Boala. Boala.org, não é? E bem. a ti, Sérgio? Ah, eu tenho o meu. Boala.org. Mas agora. Uh, não publico nada. Revoltaste contra as regras. Não, não, não é isso, não é isso. Só que parei de publicar porque... Uh, a nossa organização política faz publicação, então eu acho que eu tenho só que partilhar. Hum. Estou dando pausa e ainda. O, e o objetivo é fazer crescer a popularidade da organização política no... Nas redes, popularidade como que diz, é fazer chegar a mensagem a ah, não, okay, ok, claro, claro, sim, sim, sim. claro. Sim, sim. mas, mas com isso, beneficiar capitalistas, não é? Como com é? os anúncios do Facebook, é. tens que jogar temos, o jogo, mil temos, <risos> temos, temos que usar, uh, como é que eu posso dizer, ferramentas capitalistas para derrubar o capitalismo, exatamente? Sabe, quase parece um reformista, <risos> é isso todos que todos dizem. <risos> Eu costumo dizer: Ah, vá, meu blog, vai estar aí. Tenho uma bom, leitura, uh, como é que se diz? dez mandamentos de um revolucionário. Ok. Então eu ensino como ser um bom revolucionário. E a cena é que, <risos> acho que é o artigo 9: hum. Um revolucionário tem que preparar sempre o seu caminho muito bem, porque é o próximo ditador. Yeah. Ok, exato. Se, uh, não há, não, vamos ver, sempre vou dizer, uh, vamos revolucionar isto, revolucionam, dão golpe de Estado, não sei o quê, fodem tudo logo a seguir. Primeiro, porque não? Tirando os zapatistas, provavelmente. Uh, e dizem, fui eu que fiz a revolução, então não vou deixar o poder na mão dos outros, tomam uhum. o poder. E se pensarmos, por exemplo, os anarquistas espanhóis uhum. que, que ajudaram a derrubar a, a, a, o poder existente depois. Sim. Abandonaram aquilo e, e, e o Franco instalou. Há alguém sempre que vai tomar o poder. Sim, sim, sim. E, e geralmente quem toma o poder, foda com aquela merda. Os, os russos o que é que fizeram? Tiraram o, Ok, vamos acabar com o sistema capitalista acabar e criar o capitalismo do Estado. A China, hum. capitalismo do Estado. Yeah, é uma yeah, sim. Yeah. Mas, é, pronto, assim, numa nota final, é engraçado, porque. É, no, no PREC, tu deves, tu deves saber uhum. isso falava muito da, da legitimidade democrática contra a legitimidade revolucionária a revolução feita pelos capitães insatisfeitos com, com as suas condições de trabalho, na verdade mas que depois foi cooptada por, por movimentos de, de, de que, que, por, é. os, os revolucionários não é? que, que achavam que tinham uma legitimidade que depois não lhes foi sequer conferida nas urnas e mesmo assim lutaram porque estavam a desconstruir o que é que estavam a fazer Vamos deixar essa pergunta para a próxima vez que vierem cá. <risos> já estamos cansadinhos. Por yeah, favor, cansadinho. dia de trabalho. É. Nada é mangá. <risos> Mas gostei muito, gostei muito. Alguém estava espera foi... <risos> Chutámos <risos> para tudo que é lado. Falou-se sobre o que é tanta coisa já, não foi? Humor. Política. Humor e amor. Amor. Humor é amor. Nem falámos sobre sexo, meu. Já não falámos sobre sexo há tanto tempo, tem saudade. Já não. Pronto. Vamos falar ver. sobre sexo é aborrecer, é melhor fazer. Pronto, vamos fazer sexo então. É com isto. Com isto nos despedimos. Comportem-se. Já está. Comportem-se.